Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem e olha só que legal, para quem tem gato, né meu, tipo, eu, ando, eu tenho um gato agora, antes eu tinha um cachorro, mas agora eu tenho um gato, aí você sabe aquela caixinha do gato fazer xixi e cocô do gato? Todo mundo que todo mundo acho que já viu é, essa, essa caixinha, né? Bom, daqui é um vídeo bem rapidinho também, é só, eu não vou nem editar nem nada, vai subir assim mesmo, que é só para ficar é um informativo é, é, então a, a, a caixinha, certo? Vou mostrar aqui a caixinha. Ó. Tá vendo aqui a caixinha? Então o que acontece? As, muita gente coloca a, aquela pedrinha aqui dentro da caixinha. Na é verdade, só que o legal, uma nova descoberta aí, Leon, muito obrigado a quem descobriu. É substituir a, aquela pedrinha por farinha de mandioca. Além de ser muito mais barato, não deixa cheiro na caixinha, não deixa exalar o cheiro daqui, entendeu? Porque tem vapores e gases e etc e tal, né? Além do que, não suja e parece que é até mais confortável para o gato e também depois que o gato usa aqui, não sai espalhando a para a casa inteira, entendeu? E o legal também, é, vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó. Parece que eu achei um tesouro aqui, vamos ver, um tesouro escondido, ó. Ó, achei, ó. Olha como é que fica, ó. Os fazinha furadinha tá vendo? Fica um torrão totalmente seco, tá vendo? Esse daqui já eu vou deixar separado aqui, ó. vou ver se eu acho mais, mais alguma coisa aqui. Opa! Ó, achei um croquete, mano. Assim, ó, o toroto dele fica parecendo um croquetinho empanado, tá vendo? Já dá até pra pôr na frigideira aí se você tiver com fome. Aí o gato vem, usa de boa... Ó, tem mais um aqui, ó. Tem mais um. Mais um aqui, ó. Olha uhum. ó lá, ó. achei mais um. Mais um torotinho pá, entendeu? Cuidado bem, usa de boa. Aí depois você só pega, coloca na sacolinha, igual eu vou fazer agora. A sacolinha já tá aqui. E, puf dispensa, entendeu? Então fica aí a dica. Espero que você tenha gostado desse vídeo. É muito útil, uma super curiosidade. É, eu acho que você vai gostar e o seu gato também vai gostar, valeu? Muito obrigado pessoal, fique com Deus, eu amo todos vocês, inscreva-se no canal, é, dá um like no vídeo se você tem gato, mesmo se você tem cachorro, bichinho de estimação, qualquer coisa, é, dá um like no vídeo e fala disso para os seus amigos, para suas amigas que tem gato, muita gente ainda não sabe, eu mesmo vim saber disso há pouco tempo e eu tenho gato desde criança, então, vocês veem como é uma novidade. Beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.